Olá pessoal, quase alcançando um take profit aqui com o nosso Freedom Pro mais gerenciador, quase alcançando, batendo ali para aumentar os nossos ganhos de 9,89, alcançamos, já alcançamos aqui ó, Alcançamos o Take Profit, eu queria até mostrar para vocês, vou mostrar então o lucro final, 30, de 9 para R$ reais e 45 centavos, fantástico, fantástico, é o nosso Freedom Pro mais gerenciador, tá? veja na descrição desse vídeo como você pode adquirir o seu na promoção estendida Black Friday, okay? vou mostrar para vocês aqui que é conta real. Eu vou abrir aqui, isso. Estou no VPS, tá? Estou usando a VPS da própria xness que é gratuita a partir de depósito de 500 dólares. Mas você pode operar também com banca baixa, tá? Hoje estamos com uma banca aí de 5K, ok? E ganhando o lucro de hoje, tá bom? Esse é o lucro de hoje. Vou mostrar a data aqui para vocês também, para não ficar muito longo o vídeo. Veja na descrição, 7 de 2 de 2020.